E aí, galera Beleza? Aqui foi ela, sou eu, o Brito. sou eu E eu tenho um desafio Eu duvido vocês deixarem o um like Se inscrever no canal E ativarem o sininho Antes de eu a, é, Afiar essa agulha no meu bichinho 3, 2, 1 Conseguiram? Então foi é muito rápido Parabéns e o, o desafio de hoje a gente vai estar essas vexigas com cores, essa daqui todo mundo já sabe né, mas é surpresa, vai é que alguém não sobe, eles podiam colocar em cores diferentes também, essa daqui tá diferente né, Eu gostei. agora vamos começar o vídeo. Não, mas é melhor, outro vídeo não. Não, é nosso vídeo, tá? Não cai Não Galera, voltando ao assunto Agora a gente vai estourar Essas bexigas que tem muitas cores E o meu irmão vai ter que falar As cores em inglês Então a brincadeira é Estoura a bexiga e responde em inglês, é isso? É, eu acho que é Então tu vai estourar essas bexigas aí Vai sair uma cor de dentro E o Lourenço vai ter que adivinhar o nome da cor em inglês, né? É, tá todo Sabe, né? Ninguém sabe não, você não estourou ainda. Qual que eu não Essa daqui é que eu tô confusa, essa daqui. E essa daqui também, Ô, é. Lolo, fica mais em pezinho, você tá escondido no vídeo. Ah, porra, Isso! É eu tô de animo. Ah, é? Você tá desanimado? Eu coloco. Quero... Por quê? Não, gente, eu quero mais, Por que você tá desanimado? É nosso vídeo. Não é o vídeo. Esse vídeo é o vídeo, gente, galerinha. Porque esse vídeo. Porque o seu vídeo já passou você que, que não gravou outro vídeo? Seu vídeo já passou, viu, Breno? Então, galerinha, é o seguinte: esse vídeo aqui hoje é do Lorenzo porque é ele que vai adivinhar, adivinhar o nome das cores, né, Lorenzo? É verdade. Então, tá bom. Então, vamos lá. Senta direitinho agora do lado do seu irmão. Senta. Isso aqui é perigoso. só meu pai que falou, mas eu vou ficar aqui. Porque... Segura direitinho que é perigoso mesmo Vamos começar por essa ou por essa? Por essa, vai lá vai, vai, vai. Vem Florencio, não foge não Não foge não, senta aí do lado do Breno tremendo Calma aí melhor agora Essa aqui é eu, que é inglês. Mas inglês como que é? Branco em inglês é? White. Uh, olha aqui pra câmera pra galerinha e fala. Isso, acertou! Ih, o Bruno fez xixi nas calças! E agora? Tá. Vamos pra próxima, é essa? Vai Lorenzo, chega perto, você tá com medo? Eu quero só ver agora, hein Qual essa, <risos> Como é que chama? Olha aqui pra galerinha e fala Ei, Lorenzo, como é que chama? Vai lá Senta tá do lado do, do, do Breno, Lorenzo que, é que cor que é essa, filho? Olha aqui Olha aqui na câmera e fala pra galerinha Qual que é? Essa. A verde é o que em inglês? Essa. Esse vídeo é muito legal o Breno. Que Galerinha, ajuda, ajuda o Lorenzo aí no, no, nos comentários, tá? Conforme o, Breno for, conforme o Breno for estourando as bexigas, vocês comentam o nome da cor, beleza? Ô, Lorenzo, senta aqui só pra gente, porque eu vou estourar essa daqui, não vou estourar essa daqui pra te sujar não Pode sentar, pode sentar Galerinha, dá um like Legal. Compartilha o vídeo, se inscreve Aperta no sininho pra poder ajudar com o Breno Já Tá? Pro vi, Breno vi, continuar vi. fazendo os vídeos dele Ele precisa disso E comenta aí, comenta aí que cor que vai sair da bexiga Gente, tá fazendo um slime aqui, ó me, me, me, me. Breno, pra próxima bexiga, Breno vai, Pra próxima bexiga calador, eu Tô me preparando porque eu vou correr Eu tô preparando Vai Eu sei eu vou estourar essa para não te molhar. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Pegou de surpresa! Que cor é essa, Lolô? Fala, p. Galera, deu ruim ali, meu irmão, começou a chorar. Eu acho que eu não vou mais fazer isso com ele, é sério. Vai dar ruim de novo. Que cor é essa, Lolô? Porque... Não, não, não, essa é que estourou agora em você. Yellow oh, Gente, eu vou dar uma dica Esse daqui começa com P P? P. É, pink Não Galera, comenta aí então, o que, que vocês acham que é? Com P? Que cor que é essa? Qual que é? Porto. Mas ela começa com P Ela começa com P em inglês ou em português? Não, em português Em português? Que cor começa com P em português, alô? Eu até azul. Azul com P? Azul. Não. Senta ali do lado do Breno, senta. É, é P e o R, que eu vou dar uma dica. P e o R? É. Galerinha, o que, que vocês acham que é, hein? Eu acho que é... Eu acho que é prego. Prego? Não é a cor? Ah, é verdade, é cor, né? É Só tinta. Eu vou, ficar, eu vou ficar bem longe agora. Então vai lá. Você tá explodindo! Ai, eu não tô sem força Tem que lá. chegar perto, assim não vale. Ah, não. Tem que chegar perto, não, não. assim não vale. Não. Pode não. chegar perto. Não sei que é preto, eu sei que é não, preto. Não, então chega perto. Ah. sabia que é preto! Eu, eu sabia Ele tirou. Eu sei. Eu acho que é preto, sabe? Que cor que é essa em inglês, Lorenzo? Inglês? Bebo. Bonito, Para que eu deixei. Qual o nome dela em inglês? É preto. Não é preto, é ble... que que... Fala. black. Fala! Black, black, black, black, black, Eu vou estourar essa que meu irmão tá tão pedindo. Que cor será que é? Ai, que bem. cor será que é? Eu acho que começa com C Então estoura. Mas. Você vai olhar todas Eita, eita, tá difícil. Chega mais perto, você tá com medo? Ah! Ai, que cor que é essa, Lorenzo? Popo. Como é eita, que é? Essa daqui louco, deixa gente estourar a outra. Que cor que é essa, Lorenzo? Que bonitinho! Lorenzo, que cor é essa? Que cor é essa? Popo. Popo. Eita, tá chovendo aí do preto aqui. Breno, ainda falta dois, vamos lá. Falta dois. Olha que ficou bonita mesmo. Né? Só a gente colocar ele na média. Falta dois, Breno, vamos lá. Eu vou estourar. Qual você que você é quer que eu estoure? Ah, oh, tem uma bolinha aqui. Qual que você quer estourar, Lorenzo? Ok. Esse. Não, vermelho, vermelho. Com força, vai, com força. Ah! No vermelho, vem vermelho! No vermelho veio o vermelho. Que cor é essa em inglês, Lourenço? Como é que chama? Lorenzo, como que chama essa cor? Bebe, bebe. Inglês, inglês. Red. Red. Vai pro próximo, Breno. <risos> <risos> é bom, eu tô meu Pro próximo, Breno. Uou! Azul! Como é a cor inglês azul, Lorenzo? Como é que é azul em inglês, Lolo? Aqui. É? Lorenzo! Olha só essa tá colorida! Lorenzo, azul em inglês! Eu fiquei colorido! Eu fiquei... Fala como que é essa cor aqui! Blue, eu fiquei colorido! É blue, gente! A gente eu acho que vocês não entenderam. Ele falou color... muito! Olha a bagunça que vocês fizeram! A sua mãe vai te matar! Eu sei, mas ela, eu acho que ela sabe, do que? não sabe? Não! Ela vai te matar! Olha. E eu vou falar que não foi eu. Ah, Nem participei. Você vai assumir tudo sozinho. Então vai lá, Breno. Dá tchau pra galerinha. Eu se vou... despede. Eu vou... Eu vou... Gente, dá like. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Bixa as redes sociais. Valeu, falou. Fui. E até o próximo vídeo, né? Aí, então pro vídeo! Oh.